Oi gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre cutícula. É um assunto que eu postei lá no meu Instagram e deu muita gente comentando sobre por que não tirar a cutícula ou como que faz pra não tirar a cutícula. E eu vim compartilhar hoje com vocês... O meu processo de não tirar mais a cutícula, contar pra vocês como foi a minha história, porque eu não sou manicure, eu não estudo sobre isso, então eu não posso dizer a regra, mas eu posso dizer a minha experiência e compartilhar com vocês os produtos que eu usei na época. Eu parei de tirar cutícula mais ou menos com 15 anos. Até os 15 anos quem fez minhas unhas foi a minha tia, ela sempre cuidou das minhas unhas, cortou, lixou, tirou cutícula, pintou, mas eu... Tinha um pouco de dificuldade de aceitar que eu não podia ter unha comprida. Eu sempre amei unha comprida. E a regra, enquanto eu tava na escola, é que a minha unha não podia passar da carne do dedo. Ela tinha que ficar no máximo até o dedo. Porque podia me machucar jogando, jogando na educação física. Porque, enfim. Aí não era uma regra da escola, era uma regra da minha família. E aí eu disse, não, chega. Eu vou deixar a minha unha crescer. Então eu mesma vou cuidar. E também a minha tia trabalhava fora, então ela tinha horários em que ela conseguia fazer a minha unha e não era exatamente o horário que eu queria fazer. Às vezes eu tava no computador, tava vendo filme, tava conversando com alguma amiga e aí eu tinha que parar tudo, largar tudo e sair correndo pra fazer a unha. Então eu disse, não, deixa que eu me viro, me dá um kit de unhas que eu vou me virar a partir daqui. Ela me deu um kit de unha, que era o alicate, lixa, espátula, o paninho, a caixinha pra guardar tudo... Só que eu sempre tirei muito bife, meu, eu ficava com uns buracos assim no dedo, e aí, obviamente, o meu objetivo de fazer a unha era pintar. E aí, quando eu pintava, eu sentia muita dor, porque o esmalte ardia nos buracos que eu fazia na, na cutícula. Mas não, quer saber, eu não vou mexer a cutícula, eu vou dar um jeito vamos achar outro método, eu sabia que tinha meninas que não tiravam, eu já tinha visto várias vezes nos, blogs, nos outros blogs, eu já tinha um blog de unha, então eu vivia muito nesse mundo, e eu disse, ah, se as outras meninas não tiram, não é uma regra, eu posso não tirar também. E aí eu fui atrás de um como não tirar. A minha tia tinha um gelzinho azul da Sally Hansen, que eu vou botar a foto dele aqui, e os links dos produtos que eu citava vão tá na descrição do vídeo. E ele era muito bom. Eu passava o gelzinho, deixava ele agir, empurrava com a espátula, lavava a mão e tava feito. Tipo, a cutícula tava de volta no lugar dela. Tava maravilhoso. Sem alicate. Só que esse gelzinho, ele tem tipo um ácidozinho, assim, que ele dá uma corroidinha na pele morta. Pra deixar a cutícula menorzinha, dar uma removida, sabe? Aí eu... Ah, tudo bem, durante muito tempo foi o que eu usei, eu acho que eu usei uns três tubinhos desse negócio. E a minha tia comprou depois o da Mavala. O da Mavala, ele é um vidrinho, assim, pequenininho, com um, um pincel, como se fosse um esmalte. E aí tu passa na cutícula, espera ele agir e empurra. Só que não pode ser com palito de metal, porque pode dar reação e aí machuca o, o dedo. Ele tem que ser com palito de madeira e ele vem com um palitinho de madeira. Só que o da Mavala diz na embalagem que não pode entrar em contato com os olhos porque pode causar cegueira. Aí eu fiquei com medo, eu disse, nossa, esse negócio que supostamente é só um gelzinho pode causar cegueira, então talvez ele também possa machucar meu dedo, possa dar alguma reação. Então eu decidi que eu não ia usar ele, eu usei acho que uma vez, eu senti minha cutícula muito sensível porque ele realmente é bem mais forte do que o da Sally Hansen, eu vou deixar ele aqui também. E aí eu decidi que eu não ia mais usar. Quando eu decidi que eu não ia mais usar, eu comecei a apelar para serinha de hidratação. Eu tinha ganho, na verdade eu não tinha ganho, a minha tia tinha ganho um kitzinho da Granada que vinha com vários produtos da linha Pink. Um deles era um óleo que eu achava maravilhoso, eu usava antes de dormir todos os dias na cutícula. Ele é um potinho de vidro com conta-gotas que tu aplica uma gotinha em cada unha, massageia, ele logo seca, a unha absorve e ele hidrata muito as cutículas ele é maravilhoso, eu adorava só que acabou aí quando eu comece... um pouquinho antes de eu vir pro apartamento eu comprei esse nail expert da Avon ele é muito bom ele não é um removedor de cutícula ele é um redutor de cutícula o que significa que ele tem um pouquinho desse ácidozinho que o da Sally Hansen tem mas ele realmente é muito fraquinho não machuca, não dói tu pode ficar com ele nas unhas mais tempo que não vai agredir, então ele é bem de boa de usar. Eu gosto muito, eu, é o que eu uso hoje, só que eu uso uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, eu tenho muito espaço entre um uso e outro, porque eu realmente não sinto a necessidade. Hoje a minha cutícula não cresce mais tanto, não solta mais tanta pelezinha, então eu não tenho mais essa gana de ficar tirando ela toda hora. Tanto que várias das fotos do meu Instagram, eu postei sem ter feito a unha, eu só pintei. Porque eu não precisava, tava tudo bem, tava tudo no lugar. Óbvio, eu tenho ansiedade, então eu como esses cantinhos assim do dedo, eu como quando eu tô em crise. Então isso nunca vai ser bonito, porque sou eu quem estrago toda vez. Mas a cutícula em si nunca mais me deu trabalho, nunca mais ficou aparecendo pelezinha ou ficou soltando a cutícula grossa. Isso não acontece mais de verdade. Um produto que eu tenho e que substitui o da Sally Hansen, e ele é nacional, é o Velox Removedor de Cutícula. Ele é um pouquinho mais forte do que esse. assim como Ele é bem equivalente ao da Sally Hansen. Eles custam... Tipo, esse aqui custa a metade do da Sally Hansen. Mas ele funciona super bem, também não machuca. Claro, dá uma sensibilizadinha, porque... Tu tá tirando a cutícula de verdade, ele é um removedor de cutícula, mas não é uma coisa que te machuque, que te deixe com ferida, nada disso. É só que tu sente que fica... como Tu sente que teve alguma coisa ali, é a mesma coisa que usar um creme depilatório. Tu sente que tu passou uma coisa ali e que ela deu uma mexidinha na tua pele. Isso aqui é a mesma coisa, mas não machuca, não dói, não coça. Se coçar, por favor, não usem, porque tá errado, não é pra coçar. E tu deixa, sei lá, três minutinhos, dois minutinhos na unha, tira com o palito, lava a mão e tá pronta pra outra. O produto de hidratação que eu uso hoje, eu já mostrei lá no Instagram, é a cera nutritiva da Granado. Eu amo essa cera, ela é maravilhosa, eu deixo ela sempre aqui, às vezes ela aparece nos fundos do vídeo, porque eu uso ela enquanto eu trabalho. Essa é a minha mesa de trabalho, eu já falei pra vocês em outro vídeo. E eu deixo aqui do meu lado os creme, as coisas que eu uso enquanto eu trabalho, porque daí eu tô trabalhando enquanto o arquivo carrega, eu vou passando a cerinha ou eu hidrato a mão, ou eu hidrato os lábios. E, maravilhosa, a minha tá bem mexida já, mas assim, dura uma vida, porque imagina que é tudo isso aqui de cera. Eu não, não cheguei no fundo ainda, e eu já tenho ela 6, 7, 8, 9, 10. Tenho ela há 3 meses, e ela não... Não chegou no fundo ainda, sendo que eu uso quase todo dia. E foi essa minha experiência, foi assim que eu parei de tirar a cutícula. Não é nada muito inovador, não é nada muito mágico, mas é super possível e é super prático. Se vocês quiserem que eu mostre como eu faço minhas unhas hoje com esses produtos, sem tirar a cutícula com alicate, me contem aqui embaixo que eu volto a mostrar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram pra saber tudo em primeira mão.